Olá! Olá, ouvinte amigo da nossa querida Rádio Mundial, a Rádio da Nova Era. Somos todos Nova Era, né? É só ouvinte da Rádio Mundial, só pode ser da Nova Era. Para quem ainda não me conhece, eu sou Armin de Gourmandian e trabalho com a medicina energética do terceiro milênio. Posicionado, que se, que, que, que se desenvolve através de três pilares. Quais são eles? O registro da memória celular, que fala sobre. Eu trabalho, está aí é, é o. É, vamos dizer que eu entrei aqui na rádio em 99, há 20 anos atrás. Então, desde 99, só pela rádio, né, fora o que eu já atendia antes, por canalização. À medida que eu vou conversando com você, eu canalizo o seu subconsciente, e através dessa canalização do subconsciente, nós chegamos na raiz do problema, na raiz do desconforto que você sente, na raiz de tudo que não é legal dentro de você. E aí nós vamos trabalhando, aí eu vou falando para você, falo, olha, isso foi introterino, ou foi na época do... ou foi na concepção, ou na, na tal, em, em uma época da sua vida. E, e tudo isso né, vai vindo à tona. Bem, a, à medida que vai vindo à tona, nós vamos trabalhando para diluir essa informação, né? Pessoal, quero avisar vocês que eu estou fazendo a live, não é isso? Gabriel, é Gabriel, né? Nossa, me deu um branco total agora. É, a live, né? mas não da rádio, é no meu, é no meu, no meu Face. Eu não sei se está indo no Instagram ou não, no Instagram não vai, né? É, aqui no meu Face você pode ver, é Armen de Gourmandian no Facebook, né? Vê se vocês me ouvem, me assistem ao mesmo tempo e eu, façam alguns comentários que eu respondo alguns, não todos, porque não dá tempo. Mas estamos aqui na live, no Armen de Gourmandian pelo Facebook, uma live, né? Então, acompanhe. Então, à medida que eu vou conversando, com você, eu percebo a origem dos traumas, dos bloqueios, das crenças, e mesmo quando vem pela ancestralidade, né? Tá vindo pela. <risos> Obrigada, Messi. Bom dia para você, Messi. Uh, o vídeo foi pausado aqui, Gabriel. Bem, uh, logo. Quando, quando eu vou conversando com você e ocorre, né, ou teve algum, alguma coisa que ocorreu, que te desconectou, que deixou você totalmente fora e que te colocou dentro desses medos que são extremamente desconfortáveis, você acaba... O que, que acontece? Você acaba né, tendo futuramente, sérios problemas. Gente, esqueçam da live, porque não está conseguindo reconectar. Eu acho que não está no, no Wi-Fi daqui. Tem que pôr no Wi-Fi daqui. Se você puder fazer isso para mim. Bom. Ah, eu me perdi aqui um pouco, mas já já eu volto. O que, aí, quando eu vou conversando com você, tal, que analiso o seu subconsciente e vou mostrando para você, à medida que eu vou mostrando, você vai lembrando. E também, atende, uh, também pode ser que esteja no seu DNA dos seus antepassados. É o que eu falo, nós temos antepassados há, há milênios, né? Há, há muitos anos, milênios que eu digo não digo, mas há centenas de anos. São sete gerações, oito gerações. E tudo isso nós, nós, nós trazemos dentro do nosso DNA, dentro do nosso código genético. E muitas vezes um bisavô, uma bisavó, um tataravô, né? Pode ter tido aquele problema e aquilo veio para nós. E muita gente chama isso de encosto, mas não é encosto. Está no seu DNA. né? E, eles dizem assim, que o karma vem, é, que é uma coisa que você traz espiritualmente. Eu já digo que, e que muitas vezes o pai faz e o filho que paga. né? Aquele karma vai para o filho. Não é assim, gente. Não, não, não existe esse tipo de praga, entendeu? Que o pai fez de maldição, que o pai fez, o avô fez, a mãe fez, não sei quem. Fez e o filho está pagando e que aquilo é familiar. Não, aquilo veio no seu DNA. Aquilo está agarrado no seu DNA. É, e aí, você, come, você tem... A, aquilo vai ocorrendo, por quê? Porque, de repente em você desperta aquela memória do DNA, né? que está dentro do seu código genético. E como se libertar disso? hora que você tem conhecimento de onde vem. Por que, que veio? E, e é só com hipnose? Não, eu não trabalho com hipnose. Eu trabalho com você totalmente lúcido, eu lúcida. Mas é por canalização. A canalização mostra... É, nossa, tem, de, tem sem número, sei lá quantos mil números de pessoas. E, quando eu vou conversando, eu falo, olha, você teve uma descendência, vamos dizer, uma descendência egípcia, né? Vamos, vamos colocar assim. A pessoa fala, não, Armin. É, todos nasceram... Meus pais nasceram aqui no Brasil, minha mãe nasceu em Minas, meu pai nasceu na Bahia, eu, blá, blá, meus avós vieram. Mas tem dentro de você. Aí a pessoa começa a ficar preocupada, ela, ela fala, será que aconteceu isso? Eu falo, dá uma investigada né, nos seus antepassados. E ela vai ver que já aconteceu isso umas três, quatro vezes. E realmente ela tinha... Um tataravô que era do Egito. E ela puxou aquelas informações, não é? Uh, isso, isso é muito comum acontecer, por exemplo, pessoas que se sentem fora da nação, se sentem fora da terra deles, pessoas que se sentem totalmente. Uh, Para iniciar aqui, ó. Ah, pessoas que se sentem totalmente ah, fora, da, fora do pedaço delas, do mundo delas, né? Ah, o, o, da onde elas vêm? Então, nós podemos até falar: bom, o judeu é uma religião, né? Ele não é uma nação. Ele não, não, não é uma pessoa que tem uma nação, terras. Eles mesmos sabem, eles são uma religião. Então, eles podem ter nascido em qualquer lugar do mundo. Então, por exemplo, existe o judeu egípcio, existe o judeu romeno, existe o judeu alemão, existe o judeu brasileiro, existe o judeu americano. Por quê? Porque ele vai ser é, registrado ali. Existe o judeu italiano, ele vai ser registrado ali, porém, ele, né, é, ele preza o judaísmo, né, que é a religião dele. Logo, quando acontece isso, você canaliza e direciona para aquela, uh, aquela pessoa, mas como uma crença. Né? E, e o que, que aquela crença uh, quis, quis fazer com ela? Estou falando isso porque já atendi, gente. Não é por falar, mas pessoas que trabalham com cabalá que lidam diretamente com rabinos. E, e eles trazem essas informações. E muitas vezes, agora mudando, né, as informações são deformadas. Por quê? Porque era uma forma de dominar a pessoa, de dominar muito mais e controlar. Você veja bem, o controle sempre existiu. Teve o controle ideológico, teve o controle dos ideais, teve o controle então, da manipulação em qualquer sentido. É, teve aquelas memórias né, de uma família que já teve perdas, foi milionário, o pai se matou porque perdeu tudo. E acaba vindo pessoas com muitos problemas. Então, isto é a canalização. Bem... Uh, o registro da memória celular é maravilhoso. Você vem, faz uma consulta. Gostou da consulta que leva uma hora e meia? Aí você vai ter né, todo o respaldo, você vai ter toda, toda a nossa. Uh, você vai saber o que aconteceu, o respaldo psicológico, e vai começar a trabalhar essas coisas que são travas, que te travam diante da vida, te travam no progresso, qualquer tipo de progresso, né? Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas ela tem um desconforto, um desconforto, porque o dinheiro, gente, é o de menos. Sabe, conquistar ele, nós conquistamos, mas precisamos achar o caminho dentro de nós para conquistarmos a nós. Depois, nós temos a energia fria vibracional curadora, que é uma outra, né, um outro pilar, mas todos eles são integrados um no outro, porque eu trabalho com um, quando eu estou trabalhando ali, né, a pessoa gostou, a gente marca seis sessões, tudo bem, aí você começa a fazer, você vai ter todos os três pilares que é a medicina energética do terceiro milênio. Quanto à energia fria, é uma energia fantástica, vocês podem ir no meu YouTube, que vocês vão ver muita coisa, no meu face mesmo, na minha página, Armin de Gourmendian, uh, no Venturium, né? Espaço holístico, que é o meu. Então, vocês vão ver que eu posto algumas coisas no Instagram, armendegourba.degourmendian. Então, vocês vão ver tudo isso no meu site, armen.com.br, tudo isso vocês têm lá em relação à energia fria vibracional curadora. E o outro pilar é a radiestesia magnética emantada E esse pilar é fantástico também. Gente, o tipo de radiestesia que eu trabalho, né, todos os grupos que fazem o curso comigo falam, Armin, é impressionante que não se usa nada a não ser o pêndulo, né? O pêndulo de cristal, e como que pode acontecer tudo isso juntamente com as figuras que eu tenho? Vai que eu pus o nome de mesa, mas são figuras, né? Que, que é feito em quatro, é, em quatro sulfites, vamos dizer, é, é muito bem elaborado. Tal e que vem na nossa apostila da radiestesia magnética imantada, e é algo sensacional, né? Tanto é que eu vou até pedir para alguém ligar para cá, e nós estamos ao vivo aqui na live, conseguimos pôr a live de novo. E você pode assistir pela live, como eu vou fazer isso, elaborar. Então, eu vou pedir para quem quiser saber um pouquinho mais da radiestesia magnética imantada, para ligar no 31710221 ou então no 32624490. 31710222, que é o telefone aqui da Rádio Mundial para falar comigo. Bem, uh, eu vou pedir para o Gabriel, né, deixar a linha livre, né, Gabriel? E... A linha está livre, Gabriel? Tá, então nós vamos agora então estou pedindo para o ouvinte ligar no 31710221. Por que isso, gente? Eu quero que vocês prestem muita atenção no trabalho, que agora nos próximos, não no sábado amanhã, no outro sábado, nos dias 13 e 14, eu vou dar o curso da radiestesia magnética imantada para vocês. Esse curso é fantástico, é um curso maravilhoso, que vale a pena você fazer, você se inscrever e já fazer porque você vai aprender exatamente como lidar com isso. Então, parece que tem um ouvinte na linha já. Uh, gente, para se inscrever, você vai ligar no 9, que é o meu. Como é o nome? É o meu WhatsApp, né? O WhatsApp é 99675-5250. 9, 9 5250 ou pelo telefone direto, né? que é o 2950-8343, que é o direto. Você vai ligar para um desses dois números e já se inscrever para estar conosco nos dias 13 e 14, sábado e domingo, 13 e 14, agora de abril, para o curso maravilhoso que vai ser a radiestesia magnética imantada. Eu vou atender um ouvinte, né? E tem uma pessoa de Mato Grosso que tá me ligando, que tá pedindo aqui pelo, pela live, mas eu vou atender quem está na linha esperando primeiro. Alô? Alô! Bom dia, quem tá falando? Bom dia, é a Silene. Tudo bem, Silene? Tudo bem. Pode falar, Silene? Então, eu quero ver como estão tá as minhas energias, porque eu quero vender uma casa e não, não aparece comprador. Tá. Uh, me fala o seu nome inteiro. Silene Duarte Tolentino. Mais uma vez. Silene Duarte Tolentino. Mais uma vez. Silene Duarte Tolentino. Silene Duarte Tolentino. Você quer ver como estão tá as suas energias? É. Porque não aparece nem o comprador, não, né? Não, não, não aparece nem o comprador e quando aparece é só confusão. Tá. Eu quero vender um apartamento também e eu não tô conseguindo. Quer dizer, são dois imóveis, pelo São visto. dois imóveis, é um de é um de inventário, que o meu esposo faleceu e esse outro é meu sozinha. Tá. É, o problema não está no imóvel. Um deles tem problema assim, não o apartamento. O outro. O outro, porque é de gente que é, morreu, né? Do é, ex-marido. Não, não é só que morreu dois maridos ou um marido. O outro, ele está num local ruim. E ele tem, assim, muito. Uh, ele, é muita infiltração. E o solo dele não é bem assentado. Ele deve ter sido feito em cima de várzea. Sim. É isso? É, eu acho que é, porque as paredes estão tá tudo rachando. Ah, tudo... tá vendo? Eu tô te falando. Ah, é, tá então, tudo o rachando. problema. Ah, Silene, agora eu vou falar, tá? O problema é esse: você vai ter que fazer um trabalho ali, de radiestésico mesmo, para tirar essa influência. Negativa, entendeu? Essas energias que estão, que são avarentas, que, é, que são, avarentas não são, energias bem, bem ruins que estão lá e para limpar essas energias e você poder vender. Quanto ao apartamento que é só seu, você quer vender sim, mas dentro de você alguma coisa está segurando com medo de não conseguir comprar outro. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso que a radiestesia está quero... mostrando, eu estou mostrando aqui, o pêndulo, né? Então, você precisa trabalhar essas duas energias. E outra coisa, você tem um pouco de depressão. É. Não é uma depressão de querer dormir, é uma, empre... uma depressão ansiosa. Ansiosa, é? Eu sou muito Você quer chegar no, no ano de 2040 sem viver daqui até lá, entendeu? Então, nós vamos. Você vai ter que trabalhar isso. Tá? Qualquer coisa, liga lá para o meu consultório. Tá. Eu dou o telefone, eu vou fazer o curso que é muito bom. Tá bom, querida? Bom, vamos lá. 29508343. 8343 2950-8343 é o número do meu consultório. Meu nome é Armin de Gourmandian, estou na live ao vivo aí. Tem um ouvinte aqui na, no, na live perguntando, mas eu vou fazer o seguinte... Eu vou atender o telefone e depois eu falo com esse ouvinte. Pessoal, quer fazer o curso de radiestesia magnética imantada comigo? Dias 13 e 14. Tudo isso que eu estou fazendo na rádio, você vai fazer muito bem feito. Você fica todo imantado, o teu corpo sente, harmoniza suas glândulas, seus hormônios, a sua casa. Enfim, é algo fantástico. Quer agendar um horário para fazer só radiestesia? Você passar por, por radiestesia comigo? A mesma coisa, não precisa fazer o curso. Nós te atendemos, eu atendo, tenho minha equipe que atende, tá bom? É 99675 5250, é o meu WhatsApp 99605 5257. É o número do WhatsApp, você pode ligar é, ou mandar o WhatsApp falando eu quero mais informações, eu estou em Santana, São Paulo, ou então, né, uh, ligar pelo fixo 29508343, é 11 29508343. Tem um ouvinte na linha, alô? Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Como é? Fala o que, que você quer saber, o seu nome. É, eu sou Andréia Pereira Marinho. Tá. E eu queria saber sobre a minha saúde. Tá. Ah, Sandra Pereira Marinho, fala três vezes o seu nome. Andréia Pereira Marinho. É Andréia ou Sandra? Andréia. Ai, desculpa, entendi, Sandra. Ah, Andreia. Andréia. É Andréia ah. Pereira Marinho. Hum. Andrei, Andréia Pereira Marinho. Andréia Pereira Marinho. Tá. Ela tá recebendo energia fria já. Você sentiu alguma diferença no corpo? Sim. Esfriou um pouco? Oi? Qual a diferença que você sentiu? Ah, estou sentindo assim, tipo uma coisa querendo sair. Tá. É, porque já está agindo. Mal eu pus o pêndulo, começou. Andréia, eu vejo um, um problema em você, assim, do peito para baixo. Tipo pernas, tórax, essa parte. Parece que pega um pouco. Você tem alguma coisa aí? Sim, da cintura para baixo, eu sinto muita dor. É, mas pega justamente nesse pedaço. Não que não pegue... Olha, eu tenho a impressão que tem alguma coisa também no diafragma ou no aparelho digestivo. Porque tá pegando tudo isso aqui. Sim, o... de um tempo para cá, eu tô tendo muito problema no intestino. Meu intestino está muito solto. Tudo isso, meu anjo, é emocional, viu? Não acusa problema. É bom ser ir ao médico, entenda bem. Mas o problema maior que acusar aí é emocional. Você teve algum problema de separação, de perda, alguma coisa assim? Sim. É minha mãe. Hum. Ela vai fazer três anos agora que ah. ela faleceu. Então, sabe o que eu digo para você? Agenda um horário lá com a gente e passa pela radiestesia. Você vai ver como tudo isso muda. Tá bom? Oi? Eu desço muito. Então, tá bom. Porque o problema tá... Se você observar também, tudo isso começou a acontecer de uns cinco anos pra cá. Isso. Foi quando talvez sua mãe adoeceu, você teve algum outro tipo de problema. Ah, emprego também tá meio confuso aí. É, eu tô desempregada. Era? A minha mãe teve Alzheimer, né? É, ah. E faz então, dois um, vamos fa fazer, Olha, vamos fazer penso o seguinte: um vamos fazer o seguinte, que o nosso horário já está em cima. Dá uma ligada lá para o meu consultório, agenda um horário e vá para lá, tá bom? Pessoal, para quem quiser fazer energia fria comigo, só energia fria ou com a minha equipe, quiser fazer radiestesia magnética imantada, ou quiser fazer as sessões inteiras seis sessões vai lá. Liga para lá, manda um WhatsApp e se informa mais. No, e, e eu convido você para fazer o curso de radiestesia magnética imantada. É no, vai ser nos dias 13 e 14, vai ser algo sensacional. Todo mundo que faz, gente, há anos. pessoal trabalha. Já, eu, tô, eu vou pôr agora alguns depoimentos no YouTube. O pessoal que está fazendo o curso, eu sempre mostro. Você vai gostar muito tá bom? Vai lá no meu YouTube, como é, aperta o sininho, né? Se inscreva, aperta o sininho, Armand de Gourmandian, na página, no Instagram, no Face, aí tudo. É só procurar lá no Google, energia fria, vibracional curadora, Anestesia magnética imantada, na hora aparece o meu nome, tá bom? Pessoal, uh, o que mais que eu tenho que falar? Ah, na próxima sexta-feira, Gabriel, eu vou dar palestra aqui pela Rádio Mundial, no auditório. E a palestra é ono-pono-pono, ono, ono, ono, na visão da energia fria vibracional curadora. Vai ser fantástico. Fantástico, é gratuito. O pessoal pode ver no dia 12. Vocês, olha, eu fico arrepiada só em falar, porque é um trabalho magnífico que eu desenvolvo, né? Na visão, ou no pono, pono, na visão da energia fria vibracional curadora. Você não tem ideia do que é isso, então você vai ligar aqui para a rádio no 31710373 e já fazer o seu a, a, a sua inscrição para vir aqui para a Rádio Mundial na Avenida Paulista. Não confundam o meu consultório com isso, tá? Espero por vocês sempre ao, lá no consultório e aqui todas as sextas-feiras, às nove e meia da manhã. Sejamos na paz, luz e harmonia. Obrigada a todos e vou continuar aqui para responder para o pessoal. Obrigada. Não saiam da live, não.